Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel da Arquiteta E nesse vídeo aqui Eu vou mostrar para vocês Algumas coisas que eu estou fazendo Aqui no Twinmotion Na versão 2020, mas O que eu vou falar nessa, nesse áudio Também pode ser feito na 2019 Que é sobre Depth of Field tá? E câmera é, Com ajuste cinematográfico tá é, Deixa eu mostrar para vocês o que, que eu estou fazendo e em cima disso eu vou, eu vou ministrar essa, essas dicas, essas aulas para vocês aqui. Tá? Então olha só, tem uma cena aqui que a gente está fazendo. Tá? Essa cena ela é proveniente de um curso que a gente está fazendo para quem quer trabalhar com, com CAD, não conhece nada e quer começar a entrar com maquete. Então a gente tem aqui, tá? Um, um projeto no CAD, né? Simples. Depois a gente tem esse projeto modelado em SketchUp, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Ele aqui modelado em SketchUp. E depois, no fim, esse projeto é importado para Twinmotion. E no Twinmotion eu trabalho toda essa cena, tá? Eu vou vir aqui em vídeo... E eu vou dar um play aqui para vocês terem uma ideia, né? Aqui não é ele renderizado, mas é, nessa parte do, do, desse módulo de Twinmotion desse curso que a gente está fazendo, né? A gente ensina a fazer toda essa cena e a parte interna dela, né? Que não está decorada, a gente convida o aluno a fazer essa parte de decoração. Bem, vocês estão vendo aqui a piscina e agora vocês vão ver uma outra tomada... E essa tomada que eu vou explicar, olha só, é a tomada, tá vendo, com depth of field, né, com fundo desfocado na frente e a câmera, né, subindo aqui de maneira né? mais, mais devagar, o ângulo mais fechado, né, vocês costumam ver bastante isso em, em vídeos de 3D, né. E quando a pessoa está fazendo uma apresentação arquitetônica de uma casa né? Ela pega só um pedaço de uma decoração E ela mexe bem devagarinho a cena e ela desfoca o fundo Enfim, é, no Twinmotion aqui eu vou fazer um exemplozinho rápido para vocês Para vocês poderem fazer né? Quando vocês acharem necessário no projeto de vocês Então vamos lá Vou sair aqui do, do modo e eu vou é, importar um objeto, vou colocar esse objeto, é, vou colocar ele aqui, ó, tá? Vou colocar ele aqui, de qualquer forma, a primeira coisa que você tem que fazer é importar, então nós vemos aqui, tá? Importar, abrir, eu vou vir aqui na minha pasta e eu vou pegar esse x aqui, ó, Tá? Esse chase que está em SketchUp, ele está ele tá setado os materiais para Vray. Então, aqui já, já é uma coisa que a gente também vai, vai trabalhar. Vou mostrar como que a gente consegue, de certa forma, exportar, né? Ou deixar, deixar mais coerente os projetos que foram usados em outro renderizador para o Twinmotion, tá? Vamos lá, vou abrir. Aqui em Opções é por Material... Vou deixar o corrigir o V Textura, apesar que já está correto lá. Vou dar OK. Ele vai importar. Ele fez a importação aqui. Eu venho aqui no meu... No meu lado direito aqui, onde eu tenho os layers, né? Do que foi importados. E tá aqui, ó. Main, Chains, Long. É um SketchUp. Onde que ele tá na minha cena, né? Ele tá aqui na minha cena em algum lugar, ó. Tá? Como é que eu faço quando a gente tem Muitas coisas assim importadas E não, e não, não tem ideia de onde esteja né? A gente vem aqui no botão direito E a gente vem aqui ó zoom da seleção o zoom da seleção Olha só, eu venho aqui Como eu falei com vocês E olha, ele está aqui tá? Ele fica escondido, mas quando eu venho aqui E eu dou o zoom selection Ele me acha Então olha só, ele está aqui Vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele lá dentro, tá? Então vamos aqui abrir um pouco mais a cena, exato. E vamos aqui, ó, acertar ele aqui dentro, tá? Então vamos lá. Olha o pezinho entrando no chão, vamos colocar ele um pouco mais para cá, vamos girar ele aqui. Girar ele aqui a 90 tá eu tô colocando ele aqui, mas eu ainda não, não adicionei câmera, nada, tá? Apenas coloquei, olha só, tá aqui o nosso objeto, tá? Vamos aqui de novo observar se ele está certinho no chão. Feito isso, tá? Tá meu objeto aqui selecionado, eu vou vir aqui em imagem. Tá? E vou adicionar aqui uma imagem Ou seja, ele vai criar uma outra câmera aqui pra mim Criou tá? Agora em cima dessa câmera criada Eu vou começar a fazer alguns ajustes aqui olha. Com o scroll do mouse, se eu seguro Ele me dá o pan tá? Com as setas do teclado aqui Eu venho mais para frente ou mais para trás Eu vou... Deixar essa cena mais ou menos aqui, ó. Tá? Sempre que eu dou um ajuste, eu venho aqui, ó, no botão refresh e clico. Tá bom? Então, o que, que eu vou fazer agora? Vou selecionar aqui o um material, porque agora eu vou dar uma trabalhada no material que foi importado desse arquivo, tá? Então, aqui, olha, é um é um pé metálico, tá? Olha só. Eu tenho aqui uma referência do que foi importado, tá? Tá? Esse render, óbvio, não é 3 esse render provavelmente é um render V-Ray, tá? Então, vamos lá. Conta a gota. Eu venho aqui em parâmetros. Deixo ele o máximo de metálico possível. Volto. Também dou bastante reflexo nele. Tá? E a escala... Que a escala aqui, olha. Que na verdade é esse material que veio importado. Olha só, tá vendo? Eu vou ajustar a escala dele aqui, tá? A escala dele que vai ser menor, ó. ok? Aqui em cima, eu posso, partindo aqui do que ele me trouxe, eu posso ajustar a cor, mas esse mapa aqui. Ele está sendo usado para mapa de reflexo. Então, fica. E ele, aqui, como está em Diffuse, né? Ele fica nessa, nessa coloração. O que, que eu vou fazer aqui? Vou aproveitar que eu tenho aqui no TwinMotion bastante materiais prontos. Então, eu tenho aqui cor. Tá vendo só? Clico e arrasto. Ó. Pronto. Tá? E aí, se eu quiser que ele fique um pouco mais claro, se eu quiser que mantenha lá, né? Mais ou menos a padronagem que está. Outro render e aumento aqui, ó. Feito. Tá? E esse tecido aqui, vamos ver como é que ele tá aqui pra gente. Tá? Vamos ver aqui a escala dele. A gente tem que diminuir um pouco essa escala. E a cor dele, se eu não me engano, lá era o um marrom escuro. Tá? E olha só. Um marrom escuro e é mais ou menos isso que eu eu vou sair daqui ó do modo e vou chegar um pouco mais perto pronto tá é isso já coloquei os materiais tá então é assim às vezes dá pra se usar o um material que vem direto da, da, da modelagem você pode usar metade que veio metade do que tem do do T motion que o o Twinmotion te disponibiliza, você pode pegar do Quixel, tá? No curso eu explico, tá? Eu faço até um mix disso. Nesse caso aqui desse, desse Chess, eu usei parte do que veio e parte do que tinha no Twinmotion de materiais e apliquei, tá bom? E mudei, por exemplo, aqui no, no, no cobertor, eu cheguei só usando a mesma padronagem que veio em JPEG e eu só fui e mudei a cor, tá? Aqui. Beleza, tudo isso só pra gente preparar a nossa cena, né? Eu vou voltar agora aqui em imagem e vou voltar, vou dar meu refresh. E aqui é o seguinte, vamos lá. Eu vou vir aqui em more, eu vou vir em câmera e eu vou ligar meu DOF, ó. DOF, depth of field, campo de visão. Né? Na hora que eu ligo, ó, ele já embaça tudo aqui. É por causa da presetagem que já está aqui nele. Então a gente tem que vir em mais. A gente vai vir aqui, ó, nesse target e eu vou escolher o target aonde... Ele não vai embaçar. Ele, onde ele vai começar a fazer o cálculo de depth of field. Então, ó, cliquei, ó. Pronto. Então, observe, ó, aqui, ó, a imagem tá focada e lá para o fundo ela tá desfocada, né? Nós podemos trabalhar o que aqui para a gente ajustar. A gente pode trabalhar aqui a abertura. Então, ó, a abertura que tá no máximo, tá? Se eu for aumentando a abertura, percebe-se que ele já vai, ele já vai é, focando o fundo, tá? Quanto maior é a abertura da câmera, né? Isso é, isso é físico, né? Então o que, que eu vou fazer, ó? Eu vou diminuindo aqui, ó, a ponto de, eu acho que vai ficar até um um ponto 5 tá vendo? Ó? Lá no fundo ficou desfocado e aqui ainda tenho é, um, um, um foco. Se eu descer mais ele chega já a desfocar, inclusive, metade aqui do meu tesso, tá vendo? Então é aqui na abertura que a gente consegue trabalhar esse, essa, essa desfocagem. Então eu quero que fique só lá fora ó, nas plantas, tá vendo? Uma coisa que é muito importante na desfocagem é o campo de visão. Ó. Se você chegar e colocar um campo de visão grande, você não consegue fazer essa jogada de foco. Então ele já tem que ser de 50, tá? De 50 para baixo. Eu vou deixar aqui no 50, tá? E vou trabalhar ela com 50 ou até um pouco menos, ó. Deixa eu ver aqui. Vou trabalhar... Vou trabalhar no 50, porque no 50 é padronagem. 50, normalmente, é a visão do campo do olho humano, tá? 35 é de máquina, tá? Se eu colocar 35 aqui, ó, ó eu consigo ainda uma, um, uma desfocagem ainda mais legal, tá vendo? E... Só que se eu trouxer para trás, eu já vou perdendo esse campo de visão, tá vendo? Ó? Na hora que eu tenho que focar, ó. Vamos supor que eu ponho aqui, ó, minha abertura, ela já vai, tá vendo, ó, eu já vou ter que acertar, mas é assim, quanto menor o seu, o seu o depth of field aqui, né, seu field of view aqui, mais controle você tem aqui, ó, né, na abertura pra você colocar o foco onde você quer. Então, vamos supor, eu fiz aqui com 35, eu vou pegar aqui meu target de novo, ó, e vou trabalhar, olha, olha só, vou trabalhar ali atrás, ó. Pronto. Tá, fiz com 35, dá pra fazer com 50, você ajusta, tá? Então olha só, eu fiz aqui no 35 e deixei desfocado aqui fora, ok? Beleza. A gente volta aqui pra imagem, tá? E aqui, ó, ela tá como se fosse, se eu fosse fazer uma foto, ia sair essa foto aqui, tá? Como imagem. Mas partindo da imagem, eu vou querer criar agora um vídeo, tá? Então eu vou vir aqui, ó, criar vídeo, tá? Ele vai começar aqui, tá? Ele sempre vai começar da onde tá a sua, a sua, a sua última câmera da cena. E eu vou clicar aqui no sinal de mais, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui na primeira cena, ó, e vou vir com ela aqui embaixo, ó, Tá? E vou vir aqui dar um refresh. A minha segunda cena é onde a câmera estava antes. Então, quando eu der um play, ó... Ela vai voltar, ela vai interpolar a minha, a minha cena em vídeo, tá vendo? São 10 segundos e voltou na, na octava. Tá bom? Então, percebe-se, ó... Eu gerei aqui uma, uma, uma pequena animação, né? Movimentei pouco... Né, a, minha, a minha cena né, E com o depth of field gerado lá atrás tá? Se eu vier aqui em parâmetros da cena E em câmera tá? A gente vai ver que está o, o depth of field Que estava sendo usado é, Na imagem tá? Mas eu posso vir aqui e mudar tá? Se eu quiser colocar Um depth of field ainda mais forte Tá vendo? Ó? Tá? Vou tirar olha, Eu vou colocar o depth of field que estava aqui, ó, 1.8, tá? Isso aqui vale, esse parâmetro vale para toda essa cena de vídeo que a gente fez, tá? A gente volta, né, e a gente não... Esse, esse parâmetro aqui, ó, quando você faz é, a mudança, ele já salva. Se você quiser fazer mudanças de parâmetros apenas em um dos quadros, você tem que vir em More, tá? Então, por exemplo, é, nesse More aqui no segundo, ó, eu quero que na, a minha câmera, o depth of field não seja 1.8, ele seja menos, ó. Quero que ele seja, ou mais, vai, só pra gente fazer um, um só pra gente forçar, o 1, um, tá? Quando eu voltar aqui, ó, e eu der um, um refresh, pronto. Ele vai trabalhar em dois momentos, ó. a câmera com abertura em 1.8, e enquanto ele vai indo, ele vai passando aqui, ó, o depth of field, ó. Ó, embaçou, embaçou, embaçou, tá vendo? Pronto. Isso é para vocês entenderem o controle de depth of field, tá? E como que a gente cria uma câmera simples. Se eu quiser que essa cena seja ainda mais lenta, eu venho aqui na sequência, ó, e coloco um valor maior, né? Aqui tá 10 segundos, que é padrão, né? Se eu colocar 15, né? Se eu vier aqui e colocar 15, ele vai fazer a sequência ainda mais devagar, Tá? mais devagar, são 15 segundos para fazer toda essa cena aqui ó. tá bom? então vamos lá, deixa eu botar em 10 de novo e... enfim aqui tá, tá tá feito a nossa... e aqui você pode ajustar tá? você pode ajustar, você pode talvez venha aqui, ó, na minha primeira cena, a câmera é... o meu, a... meu campo de visão, eu quero que ele seja é... 50, né? 50, tá? E, e a abertura dele aqui, olha, fica em 1, um, certo? Salvei. E a outra deixa, quando a gente for dar o play, ó, ele vai trazendo de 35 para 50 e vai trabalhando também o Depot Field lá no fundo, ó, tá bom? É isso. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado, tá? Dessa cena aí parecida. E aí depois, pronto. Enfim, antes de eu mostrar. Fez isso, você vem aqui em exportar, né? Você vem aqui e gera, é, avisa né, aqui o Twinmotion qual é o vídeo que você quer exportar. Fique esperto aqui se está tudo ligado, refinamento, luminosidade, né? E aí depois você dá iniciar exportar, ele vai pedir a pasta você começa a fazer a exportação. Lembrando uma coisa aqui para vocês, ó. eu vou vir aqui em imagem e vou vir aqui em editar, preferências, tá? qualidade. No meu caso, a minha plaquinha aqui, ó, ela aguenta alta, ela aguenta até ultra. Tá? Normalmente, fica ou em média ou em baixa. Presta atenção, se fica em baixa, olha como fica. Ele desabilita, né? ele desabilita sombra, ele desabilita reflexo, ele desabilita ambiente occlusion. Mas não significa que quando você for fazer a exportação de vídeo... O de imagem, ele vai sair 100%. Aqui é só para você poder trabalhar tá? com, a sua, com a sua cena de maneira mais rápida, de acordo com a potência de placa de vídeo e processamento que você tem, principalmente placa de vídeo. Tá? E, mas não muda a qualidade final. Tá? Deixar isso bem claro para vocês. Porém, tenta ver né, se vocês conseguem pelo menos deixar na qualidade média. Por quê? Porque pelo menos a sombra, o reflexo, ele já dá uma, tá vendo? uma analisada. Fica mais fácil para você trabalhar. Se você quiser posicionar a luz da sua cena de uma maneira X ou Y, assim vai ajudar. Tá? Mas independente disso, na hora que for renderizar, vai sair filézinho. Tá bom? Eu vou mostrar aqui, olha só, como ficou esse vídeo. Olha, o que eu fiz. Tá? Eu... Fiz bem pouquinho ó. vou abrir de novo aqui e mostrar ele maior gente nesse caso aqui ó tá com bastante aquela escala a escala né da da, da dos riscos do do do meu material eu não escalei eu fiz diferente aqui né ó é, vamos aqui imagem eu falo aqui ó tá vendo ó aqui eu escalei antes estava em um né? E, fica, e fica muito grande né? então eu diminuir essa escala aqui ó, a gente consegue ver aqui ó, melhor ó, ó, ó, ó, ó lá. Né? Fica, fica muito forte, então isso tudo é teste tá? e é isso tá? é, é uma coisa simples, né? mas se você entender bem esse DOF e posicionamento da câmera né, dá para você explorar bastante as suas cenas né? seja elas no ambiente aberto ou seja, em algum detalhe que você está fazendo para a sua cena, tá bom? É isso. E se você quiser aprender um pouco mais de Twinmotion, eu recomendo você vir aqui, eu vou deixar o link na descrição, tá? É... Deixa eu abrir aqui para vocês. Então, recomendo vocês virem aqui na arquiteta.com.br, tá? E aqui tem o nosso curso de Twinmotion, olha só. Tá? Bem, eu sou o professor, né? E aqui a gente tem... Eu comecei esse curso de Twinmotion na versão 2019, tá? Então essas imagens são da, da, de 2019. Eu explico o Quixel, tá? Eu mostro como você usa o, o, o seu Twinmotion para Revit, pra ArchiCAD, pro SketchUp, tá? Se você tem uma imagem no Max, você exporta em FBX e você gera... Você pode importar esse, esse FBX pro Twinmotion para você trabalhar no Twinmotion, tá? E... E as aulas estão aqui, olha só. Tá, já tem bastante aulas. Eu tô gravando as aulas de 2020, tá? Terminando uma parte legal de vegetação também. E é isso: tira a dúvida, a gente tem no Telegram, tá? Do, do, dos grupos, tá? É tranquilo, você sempre vai estar tá falando comigo. Tá bom? É isso, pessoal. Eu vou buscar, tá? Fazendo sempre algumas aulas ou dicas assim específicas, tá? Uma próxima que eu devo fazer é trabalhar algum material de Quixel, tá? para para nossa cena, para tentar puxar o máximo de, de realismo possível, tá bom? É, só para finalizar, eu mostrei para vocês aquele vídeo, né? do do Chase. vou mostrar aqui agora, ó. Como ficou o vídeo final desse curso que eu tô fazendo, né? O projeto fácil, CAD, Sketch e Twinmotion, ó. Tá? Inclusive, eu ensino a usar o Filmora para aplicar algumas pós-produções. Você vê que tem os flickers, né? Tem um ajuste de color balance aí, um pouco mais branco, né? Em outras cenas, é, vocês veem, o da piscina, tá vendo? Ó, tá com uma, com uma cor diferente, tá com um LUT, que a gente fala, né? Um tipo de filtro diferente, ó. É, isso tudo... Vai se explicar. E aqui, ó, nesse exemplo, você vê ó, a árvore está no primeiro plano, o tronco, né? E o fundo desfocado. que foi a intenção dessa aula? Foi mostrar mais para vocês como que a gente faz isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal da Arquiteto. Eu sempre vou estar tá colocando dica. Tem dica de Arquicad, tem muita dica bacana aí. E vamos estudar Twinmotion, tá bom? Obrigado. Espero que tenham gostado. Sucesso. Valeu.